do carro ali velho quebrou o carro mano. três voltas mas devia ter botado cinco voltas em rapaz né? é muita volta aí mas eu vou cortando aí pra vocês mano se ficar é muito grande o vídeo eu vou reto mano. tô nem aí com o carro tá quebrando. vou pegar esse pedido agora é. Né? aí padrão mano muito louco mano eu gostei demais dessas coisas mas se vocês quiserem rapaziada que eu trago mais vídeo de fórmula 1 mano. comenta aí mano eu gostei bastante aí. Eu gosto de Fórmula 1, tá ligado, rapaziada? Gosto de assistir também Fórmula 1 Aê, vira, vira, vira, vira, vira O bom é que o carro freia bastante e ele vira bastante, mano é Aí mesmo, você não velho. precisa ficar derrapando, tá ligado? Nossa, velho! Peguei os dois, hein, rapaziada? Peguei os dois mano. Né? Ah não, era só um Vira, vira, vira Vira O carro vira muito, mano que é bom, mano, isso que eu gosto dos carros, tá ligado? Eu gosto de carro que vira bastante, para não precisar derrapar. Aí. Nossa, mano. Quebrei o carro, velho. Ah, agora literalmente quebrei o carro, rapaz. Vou ter que... Vou ter que consertar agora. Mano. Aí, ó oh, a rosquinha deu. Restaurante de rosquinha. Conserta o carro. Aí padrão, ah, os caras passaram, mano Eu tô em sexto, mano Tô em quarto, tô em, quinto, tô em quinto, tô em quinto, rapaziada Tô em quinto, mano Vou vencer a é parada, hein, mano, vou vencer a é parada Esquece Ah, mano, vai bater na tua mãe, velho Na moral, mano, acelera, acelera, acelera Acelera, pô Aí, calma aí, calma aí, vira, vira, vira, vira. Aí padrão, mano, padrão Só acelerar agora, rapaziada e, Literalmente, o dela tá no padrão, tá ligado? Tá nem no... no fantasma Tá no padrão, porque nós é padrão, mano. esquece aí Acelera Acelera Aqui tem um vagarinho, vira as curvas A bo... Na maciota Aqui não foi na maciota não Acelera, acelera, acelera Mano, tamo em sexto rapaziada, pra quem tava oitavo, mano Tamo em sexto Acelera, acelera O cara tava fantasma ali, né? por quê, mano? O cara, carro do carro quebrou, hein Bora, bora, bora, bora, bora. Quinta volta rapaziada, falta mais cinco. Aí, Ah mano, eu pensei que a corrida era pequena, por isso que eu botei dez voltas. Não dava até faltar cinco. Consertar, será mano. Consertar. Vou consertar que eu achei melhor mano. Que vai ter, ter um pneu furado ali, não sei. Tá vendo? Eita mano, que que é isso mano? Que que é isso mano? Ah não, caô velho, quebrou meu carro velho Que merda hein Quebrou meu carro rapaz, pode... ah não mano O cara também tá com o pneu furado hein O cara também tá com o pneu furado mano Ô mano, mãe, como que explodiu o pneu velho, eu nem tinha consertado o carro velho Acelera E a da frente tá ficando vermelha aí ó mano Aê mano, tamo chegando já rapaz Tamo chegando Aí, vai, acelerar, eu vou de ré, mano, porque daí eu ia vir de frente ali, mano Aí, aí, aí Ó, já estamos no início aqui, mano, já vai consertar a Yaya, mano O bagulho estourou do nada, mano E olha que o carro é rápido mesmo, mesmo não tendo roda, mano que loucura, velho Ué, mano, eu não tô sumindo de posição, será que os caras já venceram? Estamos na sétima volta ah. Volta seis, rapaziada Tamo na volta seis Acho que estourou. Acho que esquentou demais no pneu. Aê padrão. Agora tá consertado o bagulho. Tem que esperar um pouquinho. Agora vai mano. Bom o bagulho estourou no ar é no pneu, mano. Acho que os caras me bateram tanto que explodiu, tá já. Não sei mano. Por que explodiu? Comenta aí, por que será que explodiu, rapaz aí, Agora eu pego os caras. Será que não? Acho que não mano Os caras já ganharam eu acho Acelera! Acelera! Estamos na volta 7 Tendência é não bater o carro Porque o carro é muito frágil mano E as rodas também se devem ser muito frágil Aí! Acelera! Passei Acho que o cara já Tá na oitava volta mano. Dá pra alcançar mano, dá pra alcançar o cara embrasar aqui, mano, dá pra cansar Aí, aí, vira, vira, vira, vira, acelera Volta sete, rapaziada Uma volta sete, mano, volta mais três, hein Quer dizer, é mais... Volta mais quatro, rapaziada, mais quatro Vou consertar aqui de novo Vou consertar aqui de novo, beleza Ué, conserta e liga o rádio, hein é que eu fui duas vezes sem consertar, tá ligado o carro? E agora que eu vi ali embaixo, rapaziada, do lado do mapa, tem um bagulho que avisa se o carro tá quebrado, tá ligado? Então é, é, é mais uma coisa que eu tenho que ficar cuidando também. Mas o carro é muito máximo, na moral, rapaziada. Gostei demais, mano. Vou comprar um desse Vira, vira, vira. E já começou a encontrar um em cima. Ah, não, acho que eu preciso de eu para contar o início. Mas já, um, um já terminou. Agora vai para pra oitava volta. Vai pra oitava volta, mano. Chega na oitava volta. Aí. Mas, mas o carro é muito bom, realmente, rapaziada. Tô falando várias vezes, mas eu gostei demais do carro. Sei lá. Nunca tinha jogado o Fórmula 1 no, no GTA, rapaz, primeira vez E gostei demais da corrida mano. Deve ter outras corridas, tipo o NASCAR, sabe? Aquelas redondas Oval, que eles Aquelas corridas oval, tá ligado? É, agora que não precisa nada, não conserta não Opa! Ah, agora eu vi aonde estourou o pneu, mano foi na calçada ali, velho. Agora é que eu vi, mano. Eu acho que eu passei rápido demais na calçada e estourou o pneu. Segundo lugar, Estamos Na volta 8, né, rapaziada? Agora é que eu lembrei, Como o pneu é muito fino, eu passei na, em cima da calçada e estourou o pneu. E já tava meio... O pneu já tava meio ruim, tá ligado? Aí passou em cima da calçada e estourou o pneu. Aí agora vai. Terceiro já terminou. Acho que o quarto já começa com tal em cima. Se der tempo, eu consigo terminar a corrida. Vira. Olha o cara Para minha frente. O cara deve estar tá na oitava de acordo. Na nona, né? quer dizer. Tem um cara parado ali, não sei o que ele está fazendo. querer ver tá Está pausado. Nossa, mano. Agora fundiu o Nossa. Ainda bem que eu tô perto, mano. Literalmente, fundiu o motor. Penúltima volta, rapaziada. Vai ter que consertar urgentemente, mano. É uma batida ali, mano. O carro é muito rápido, se tu bate, ele já morre, tá ligado? Aí, conserta tá consertado. Tu bate, o carro... O carro é tão rápido. tu bateu uma vez só, já... Ele sobe o carro tudo é. Ah mano, já começou a rodar o NC mano Nossa senhora mano O que eu fiz rapazada? Mano mano Deixa eu ver Ela que tá contando o NC mano, eu quero bater com tudo tá vendo? Mas não vai dar tempo de alcançar não mano. Deixa eu ver Nossa Mano, na moral rapaziada. gostei demais da corrida e é isso aí, rapaziada. Vamos ver a comemoração do cara aí. Ah, ganha, é, ganha pouco, tá ligado? Não ganha muito, não. aqui é corrida, geralmente, no GTA não ganha muito. A não sei se você ganha toda hora em primeira. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, mano. Se inscreve no canal, rapaziada, se vocês gostaram Eu gostei demais da corrida. Tamo junto, eu vou trazer mais corrida aí pra vocês. E fui!